Oi você, esse é o terceiro vídeo da série Mentiras que pais acreditam e hoje então a gente vai falar sobre a terceira mentira, tá? Sua é para cinco, se você ainda não segue esse canal, por favor segue para muitos outros pais também serem influenciados e a gente crescer juntos na educação do nosso filho no relacionamento com eles, tá bom? Então sobre essa terceira mentira que nós pais acreditamos e que é o meu filho ou minha filha não corre tantos riscos como os outros meninos e outras meninas. E claro, eu tenho essa impressão também, a maneira como eu educo a minha filha, da maneira como eu faço as coisas, a minha filha não corre tanto perigo. E isso é uma grande mentira em que eu acredito e que eu preciso combater. E por isso, então, fazendo, estou fazendo esse vídeo aqui para falar sobre isso. Claro, ah, também o outro extremo é de ficar também com medo e com receio e viver uma vida também apavorada, cheia de insegurança, também isso não é, não é bom e não é bom para mim ninguém, né? Ah, mas também essa segurança e achar assim que a... É, meu filho não corre risco, minha filha não corre tanto risco como os outros filhos correm risco. Né? Isso me faz lembrar de uma pessoa né, de muito, muito tempo que está registrada na Bíblia, e que, e que é Eva, em que vivia numa esfera muito, muito boa, bem segura, bem agradável e muito superior, muito melhor do que atualmente a qual que nós vivemos hoje. Não tem influência de ah, redes sociais, não tem influência de, de filmes, online, streams, não tinha tanta influência de, de várias coisas hoje que a gente sabe que não são tão boas influências e que a gente também não tem ah, meio que controle, consegue filtrar completamente, não é controle, mas não, nós não conseguimos filtrar completamente ah, como bons influenciadores dos nossos filhos. E aí a gente sabe a história de Eva que ela foi ah, enganada. né? Então essa mentira que nós pais acreditamos e que nossos filhos não correm tantos riscos, quanto os demais, pode nos levar para uma situação de a gente achar que está tudo bem, que o nosso filho está super bem protegido e isso é suficiente. Tá, e diante disso, o que a gente pode fazer né? é ficar atento e estar de prontidão para nós conversarmos com nossos filhos, sabendo que a vida tem as suas surpresas, a vida também dá as suas viravoltas e ficar atento de conversar com nossos filhos e ficar atento também de, se a gente percebe alguma alteração a comportamental, alguma alteração nossos filhos, é chegar e nos colocarmos à disposição para conversar. E isso não acontece só na adolescência, mas é um relacionamento que a gente começa a construir por longos tempos. Então, pai, e mãe, sugiro, peço a você, comece já a desenvolver esse relacionamento de conversa com o teu filho, de, de ouvir, de dialogar, não apenas falar, não apenas instruir, não ser sempre aquele professor para o filho, mas ser aquele que ouve, aquele que aconselha, aquele que se cala, aquele que intercede pelo filho. E saber também que, ah, apesar de ser teu filho dentro dele, isso é muito real, há uma natureza que quer fazer o que, que é mal. Assim como todos nós também. Embora a gente saiba o que é correto, mas há uma natureza dentro de nós. E aí a gente precisa ter instrumentos, ter habilidades, ter ferramentas para nos ajudar a escolher sempre o melhor caminho que seja bom para nós e bom para as pessoas também que estão perto de nós e ser guiados por valores ah, Eternos, não apenas satisfazer o que nós desejamos. Então assim, essa mentira de que o meu filho ou a minha filha é, está super protegido e que nada vai acontecer com ela, isso não é verdade, é uma grande mentira. E eu preciso estar atento, você também pai, mas precisa estar atento e estar de prontidão para sempre estabelecer esse diálogo, essa conversa. E, claro, também tu fica na, na tua mente, até em paz, que também vai para o outro extremo, que sempre está esperando o pior do filho, sempre está esperando que algo ah, dramático trágico drástico vá acontecer. Né? Quando está tudo bem, ah, alguma coisa ele está aprontando, fazendo. Também, viver nessa premissa e viver ah, desejando isso, tem a grande chance também de acontecer. Tá? Ah, essa mentira que eu, falo de, que eu falo nesse vídeo aqui é nesse sentido, de a gente se achar que está tudo resolvido e que ah, deixa a coisa rolar. Mas, como pais, nós somos aqueles que estão presentes na vida dos nossos filhos, construindo o relacionamento, conversando com eles e acreditando que vai dar certo. Tá bom? Então esse é o vídeo final dessa série que nós falamos sobre essas três mentiras. Se você não assistiu ainda os outros vídeos, sugiro você assistir. E muito bom também estar com você. Se você ficou até o final, final desse vídeo aqui, agradeço demais. E peço que você deixe seu comentário se você gostou, o que você não gostou, sugestões que você gostaria de dar para esse canal. Ah, deixa teu like, que é muito importante. E se você ah, achar interessante, envia esse vídeo para outros pais também. Tá bom? Um grande abraço pra você. Espero em outros vídeos. Tchau, tchau. E aí